E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas. E nesse vídeo rápido eu quero mostrar pra vocês aqui que o produto Macho Macho Man chegou na minha casa, tá? Não é fraude, como vocês podem ver aqui a caixa. Vou fazer um box pra vocês rápido aqui do produto. Pra vocês verem que não é fraude, né? Muita gente aí fala que é fraude que não chega, ó. Tá aqui o produto, ó. Macho Macho na mão. Podem ver que é da Sex Time. Da marca oficial gel para massagem corporal Para momentos especiais Agora eu vou mostrar Por dentro aqui como que é o produto, tá? Aqui, ó Esse aqui é o produto, galera Ele é rosa mesmo O modo de uso está atrás do produto, tá? Se você quiser adquirir o seu Mateo Mate, Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, galera para você comprar do original igual esse aqui que eu tô, eu comprei o meu veio aqui dentro da embalagem galera vem um o um modo de uso tal tá? como vocês podem ver ó o modo de uso hum. Então tá aí, galera, meu mate, o mate chegou, sem nenhum problema, tá? Quem quiser adquirir aí, o link vai estar tá na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.